Vou descer ali com as crianças Pra mostrar Sim, os é porquinhos gostoso. De roça, né? De roça <risos> Aqui é gostoso Olha umas, é, Acho que é La Piedre Que tem ali, ó Na Piedre, uns falam La Pied Cadê? Ali, ó Não tô vendo Ah, o um pezinho de limão lá Cadê? Aqui as galinhas correndo. Ó. As maritacas estão fazendo a festa. Vem por aqui, ó. Vamos por aqui. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Olha ah, lá as galinhas, As galinhas, vem, vem ver. Vem ver a cocar. Galinha da Angola, a cocá. Galinzé. porcaiada porcaiadas. Porcaiadas. O outro tá acordando. Não põe ele... a mão muito perto, tá? Tá acordando ali pra levantar pra ver nós. <risos> <risos> gostou, Miguel? Gostei. Olha o outro ah, Gostou, Miguel? Aham. Hum. Ai, que apertado. Ele não tem boca? Tem. <risos> E ele morde? Ah, a galinha chocando. Que é que ele está brilhando? Ah. Que é que ele está brilhando? Ah, Torando? Torano. Torano. <risos> chocando. torano. É. A galinha chocando. É. Legal, galinha chocando. Oi. E, e vai a torando. entrar aqui ó só que vocês não põe a mão perto hein Chega. Chega. Ah, pequenininho né Cássia chegou os pequenininhos ah, um. aqui é o outro eu, também. eu quero pegar um deixa eu também. De pegar eu deixa pegar mãe deixa eu pegar não <risos> não pode entrar lá pegar Ó, cuidado, viu? Cuidado que ele, ele alcança aqui, viu? Ele sobe aqui, viu, passa Uma cabeça do peru, né? <risos> um Oi. Elisa, oi. a cabeça do porco, seu tamanho. Oi, oi, oi, oi. Ele, ela é enorme. Ó o outro pintadão, ó. Aqui é o outro pintado, vai deitar. Ó. <coughs> Ó. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <susurra> tá, deixa eu chegar muito perto, não. <risos> Olha lá onde ele vai, Cássio. Tá. Viu? Ó. Oh. Oh. Oh, tem muito aqui, gente. Tem. Tadinho, não, não. Tadinho, tá não, até não. engrujadinho, engrujadinho. A galinha botou Olha lá, a galinha botou ah! Ele põe ela <risos> Oi? Oi? <risos> Vamos pra frente? Não põe a mão não Vamos pra frente Vai, vai, vai Vai pra, ele. Vai pra, ele. Vai pra ele. Olha, mas tem ali também. Você viu aqui, Cássio? Pequenininho? Bem pequenininho. Deixa eu ver. lá, ó. Vai, não pisa na água, não, Miguel. Vamos ver, vamos ver se ela botou. Deixa eu ver. Uma vaquinha ali. É aquela ali? Tá do doido? Gente? Sai daí. Deixa eu ver se você botou. Foi galinha Sai, sai daí. Sai daí, sai. Assim. Sai daí. Não vou bater no não. Eu só quero que você, você saia daí que eu tô com medo de você. Vai. Sai daí. Sai daí pra me ver. Olha é lá os ovos, ó. Ó, tem outro aqui, ó. Tem três aqui. Quatro ali. E tem outra galinha aqui, ó. Essa deve ser bravo porque tá tampado A botou vaquinha ovo. lá. Acho que botou. Tem quatro ovos lá. E tem outra tampada aqui. Essa aqui deve ser brava, ó. Hum. E a vaquinha tá ali, tadinha? Acho que é aquela ali que tá doente, ó. Eu posso ver a vaquinha? De ação. Pode ver a vaquinha? Pode ficar bem. Posso ver a vaquinha? Pode, lá. ela lá. Mãe, vem filmar o corpo passando, mãe. Ah, mas não dá tempo de correr, né? Mãe, tem uns pequenininhos ali, que Aqui, ó. Mãe. Mãe. Um porco escoçando, no um pau Deve estar bom, o pau tá até liso O pau tá até brilhando Cuidado, Dani Quando ele faz isso aqui, quando ele tem que Tira a mão O cachorrinho está pedindo ajuda o cachorrinho está pedindo, tá pedindo ajuda Mãe, vem aqui. Tem esse cachorrinho preso ali Nem sei por que está preso, né? Alguma razão tem dele tá preso e a Elisa disse que eles estão pedindo ajuda Oi Por que vocês estão presos? Vocês estavam fazendo arte, né? Por isso que ela prendeu vocês aí Foi? Ai, duas crianças presas É um tédio, né? Duas criancinhas presas Você quer brincar, né? Ih e... A criancinha cachorro presa Não dá certo, né? De ação Não dá certo Depois a Dona nele Vai soltar vocês, tá? Eu acho que vocês estava fazendo arte Não tava tava fazendo arte Não chora Vocês estão tá escutando as crianças Por isso, né? Tchau Tchau, viu? Chora não Vou pra lá, tá bom? Olha, tem uma primavera ali bonita. Apesar da seca, mas ela tá bonita. Ó. Tadinho, tô com dois cachorrinhos. Oi, oi, oi, oi, oi. É uma galinha que grita aqui, outra galinha que grita ali, é um cachorro que late, é um porco que... Que? O porco faz o quê? Grunhe. É o passarinho que pia, é o galo que canta. Corococó, é o pinto que pia. É a moça bonita que faz assim. Eu gosto de escutar o canto da galinha quando ela bota. Cadê? Eita! Assustou! Não quer ser filmada, não quer aparecer na mídia. Tem uma galinhazinha aqui, ó. Que bonitinha! Imagina os filhotinhos como não vai ser. Ali em cima tem um, um outro ninho, ó. Tem uma caixa ali com a galinha dentro. Que legal, né? E aqui, ó, que o pezinho de limão ó. tá meio murchinho, mas. Por causa da seca. E aqui? Eu não tô vendo o que, que tem aqui. Vamos ver. Eu não tô vendo, mas na filmagem vai aparecer aí. Se tem alguma coisa. Oi! Tô indo! Ó, oh, tô fraco, cantando! Tô fraco! Tô fraco! Tô fraco! Tô fraco! Tô fraco! Eu também tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Mas eu vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Eu tô fraco, tô fraco, mas eu vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Se Deus quiser, vou ficar forte, ficar forte. A carretinha com lapier. Vou ficar forte, forte. Vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Oi. Oi. Daniel! Oh, Daniele, o porco no xixi. Tá bom, deixa eu fazer uma foto dela. Tá bom, fazer uma foto dela. Diz a casa que vai pegar um porco Eu também. Que, bonitinho, que bonitinho. ai pega outro. Eu sou do bem, eu tô do bem. eu quero ir junto. Eu quero ir junto. Eu quero junto. Eu quero ir junto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma. Não, quietinho. nós é do Bem. Não. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Pode pegar ele? É que assustou ele. É, tadinho. Ó, as crianças estão amando pegar o porquinho, né? Tá bom. Passa a mão. Na... Calma, calma. Eu quero também. Calma. Calma. Vem aqui calma as tetinhas. Tu é bebezinho. Tu é bebezinho. Porco. Bota bebê de porco. Passa a mão. Tá com medo, Elisa? Não tá... quero ver a cara de, das crianças Segura aqui, gente Vocês estão amando? Oh, tá chorando hum? Segura aqui, aqui Dan Segura aqui Eu, eu quero ir no chão você correndo Mas eu só tá aí, Gabi Tá apertando ele? Não, não tá apertando. Apertando é não, não. É Ó, uma Tá apertando não Ó, tira uma foto. Tá eu um, pegar o Eu Parece cavalo. <risos> Tirou? É, Outra, eu, vem quero sorriso. Quer saber? me ajuda. <risos> tá filmando a mãe? É, eu quero pegar um. Mãe, É pra você pegar. Não, não, não, não. Eu vou te ajudar a segurar. Só, é o um chorinho dele, ele não tá bravo <risos> né? vai lá, vai, vai Mãe, assim. eu quero cuidado com a bosta cagado, um Dani Tá é um aqui na bosta Tá vindo assim E Empurra aqui, mãe, empurra tudo pra cá Vamos ver Dani Pega Oh, meu Deus do céu! <risos> olha o pretinho! Olha o pretinho! É mais sal, Ai, que bonitinho! Né? Ih, olha que ah, <risos> Eu vou chegar toda cheia de lama aí! O que é isso aqui mesmo? Do Zé, isso um aqui mesmo? De serraia? De serraia, de serragem! Aqui, ó, ó o pretinho, passa a mão nele, Elisa. Vai eu posso ir. Ai, eu não eu não mais velho, ó. Oh, Mãe, olha aqui. Vó, vó, sabe, tem em cima do outro, eu estou medo. Tadinho. Eles sobem mesmo. Tão com medo. Olha esse vermelhinho. Pega o um vermelhinho. É pesado esse aí, hein? Parece, parece um jabalique. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Eita, esse, esse, esse é... Está tirado. <risos> <pra> <risos> lindo, é Oi. Eu quero entrar Eu quero lentar. chão. Eu quero lentar. Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou pular, mãe. Eu Vai pra lá que eu vou pular. Eu é. é. oh. Outra tem que lavar. Olha aqui a minha roupa, Daniel. Vai ter que lavar. Olha a bota da mãe. É sua. Miguel, né? Minha bota é a é saia. Sai daí. Ai, não, não, não, não. Da minha Ai, não, não, não. Sai daí, Miguel. Vai, Elisa. Olha. <risos> um é. Vai, é. Elisa. Ah, eu quero um também. Vai, Elisa. um também. Eu quero um. Vai, Dani, pega ela. É pesado, filho. Eu vou fazer. Bom, ó. Não, Dani. Cuidado, Dan, que aí a bosta é Elisa escorrega. E o outro tá cagando de medo. Tadinhos. Tem que pegar um no colo. Ai, meu Oi. Aqui, ó. Tem lá, Miguel? ir? Não. Ah, Miguel. O que sujou? Por que dojo? Miguel. Que isso, papai? É. É. Estou dos cachorrinhos eu mim. vai comprar uma De galinha De galinha Não galinha De, um de vou, aí, uhum. Então vamos embora? não, não posso não ir Vamos De Curioso, né? Ó, agora a gente tá aqui embaixo Ai, Perto A mãe vai tirar uma foto minha Perto da lagoa Só que ali é perigoso tem parte que afunda. funda. tá Se tiver bota plástica. Né? Né? Es ah, eles estão amando, ó. Não dá jogar no né? Não, dá não. <risos> <que> <risos> Espera, não. todo vou ficar quieto. Cuidado, né? você... oh, vai jogar no celular. Ei, agora não! Que... não. Isso. Quando aqui tem é, final de ano, aqueles pés de manga, enche de manga. Hum, Tão gostoso. Mãe, vem cá. Mãe, Cuidado, que vem cá, mãe. Cuidado, que não sabe se é frio. Espera que o escuro é assim. É. Tem muito é, sei peixe, lá, água mais. pé que chama isso aí, né? Olha que o jeito que tá. Olha ali, mas tudo junto ali no meio, ó. É. Ali, ó, peixinho. Aqui, ó. Se tem alevina, porque tem peixe grande, né? Olha o tanto de alevinos aí, ó. Tem bastante voltando, vem Cuidado, quem sabe tá? Peixinho. Mas eles vão crescer. Claro. Olha lá o tanto nadando. Ó. Deve ter muito peixe, porque eles não pescam, Por Porque não. Você acha que o seu joinha dona nele vai me descer aqui pra pescar? não chega tá aqui. A avó, tem uma loja de peixe lindo. Hum. Nossa, o sol tá ardido. Que bom. <risos> eu vou tirar uma foto de uma foto. Assim é. ó. Tá hum. na O desejo da mãe não é tirar foto, é. Olha, te oh, um, um. Tem um peru ali, ó. Peru, né? Peru? Não é peru, não? Olha que ele tá mexendo. Gente, deixa Não é? Parece que já tá aberto. Já tá tirando foto? Acho que sim, né? É meio escura. Vamos pra lá um pouquinho? Eu quero molhar. Isso aqui é uma coisa de carro? Pra cobrir Não, é uma coisa de Olha, tem um peixe que andou um meio Acabou acaba de pular. É. Ó oh, Dani, Dani, uma carcaça de dinossauro. Quantos, será que, quantos anos será que tem esse dinossauro? Né? Olha os dentes. Aí os foi ossos Foi comido? Vou virar, tá? Pode. O dente. Esse foi comido? Foi comido. Ele ia de jacaré? Não, de jacaré não. Ele ia é de dinossauro? Não, agora não existe mais, mas já existiu. É de dinossauro, Elisa? Uhum. Pode é. virar, pode virar. Vira? Hum. Pode Quer... pegar, não tem mais contaminação, não. Mas tem mosquito. Tem mosquito que é <risos> contaminado. Pode virar. Então vamos, é. então vamos. Vamos andar. Ah, eu eu já catei ir. muito osso na invernada para sobreviver. Agua pé, não é? Quero virar ele. O certo é tirar isso aí. Uhum. Por quê? As plantas? É. Tem que ser com. Então, ó, se, se jogar uma mudinha dessa aí dentro de uma água, ela vira isso aí. Será é que não vai sufocando aqui? Olha lá, mãe, não é. Oru -bu. Oru -bu. Oru -bu. Oru -bu. Não é frio, não, é urubu. É urubu. Aribu? Orubu. Orubu legal. Orubu. Orubu. Legal! Oh, Oi, Arubu! Oi! Arubu! Oi, Arubu! Oi, Arubu, Daniela! É o boi do sapato! O que é isso aí? Oi! Vamos! Vamos? Cuidado, tem um boi dentro da viu? Boi? Boi, boi, boi! Boi da cara não preta! Não é, não é. Vem pegar essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Vem pegar essa menina que tem medo de careta. Não é desse jeito. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. É É. Olha as garrinhas. Tem é? mas tem. Boi, boi. Tem dono, né? Boi da cara preta. Eu já vi que legal. Olha, ó. Olha a abelha. Olha a abelha. abelha. Aqui, ó. É, espinha, Olha Aqui a coisa da abelha, ó. Eita, Quer dar uma cutucadinha? De sair correndo? Ah, os guiné estão correndo da gente. Guiné, não é, galinha da Angola, cocá. Galinzela, como é que é? É. Tem outro nome? Tô fraco. Lá, Eu falei galinzela lá atrás? No... Do... Tá o errado. Lá, hum? Boi? Ah, o boi da cara preta? É. Vem boi, boi. pegar a Dani que ela tem medo de careta. Não tem medo de careta, não. Não? Vou fazer uma careta para você. <risos> Olha ah lá! Esse é o Galinzezinho cantando! que Não Os pés de manga, a gente fez pra manga em dezembro, mas agora é agosto. E não tem nenhuma manguinha pra gente tirar um gosto. Vai ficar aí? Vamos? Vocês vão ficar aí? Tchau! Pedir é goiaba. Só que não tem goiaba. Ó, oh, balança aqui, Dani. Vou sentar pra balança pra sentar, sentar Não, sentar não. Sentar não dá. Olha o boi. O boi tá muito da vaca. Olha o boi da cara preta, vó, boi de cara preta. Boi, boi, boi, boi da cara preta. É um touro. Uhum. Vem pegar essas crianças ver. aqui. Essas crianças tem medo de careta. Vem, boi, pegar essas crianças. Aí ah, vai pegar eu também. Não vem não, boi. Eu subo na árvore, de vocês? Eu também. Eu subi. Eu, vou subir. Oh, subi. eu tô brincando, Dani. Mas já subi. Vulano! É você não vai subir, Elisa? Eu? Não. Você vai subir? Sobe? Enquanto você estiver sozinha, sobe você. Olha o filho tá dando um de porco. Ah, ah, ah, Oi Elisa! Oi, Lisa, você tá ah, ah. Elisa, você tá cagada de porco? Ah, ah. Elisa, você tá cagada de porco? É! Ah, ah. Não tá, não dela. Você não tá, não? Você não tá, não? Você não tá, não? Mais da gente, Dei, miguel. Não entendo isso. com hum? A, a outra que galinha que vai tem. correndo não atrás. É <risos> o guarda desesperada não tem no colo, que tem como Eu se fosse não o guarda viajando aqui. na batatinha. Quando vê, tu tomou da frente. Lá. Já Vamos seguir, voltar vou, então? Peraí, peraí, peraí vou fazer Vou um voltar. Jeito, legal, vai, sobe. Não. E o Miguel? Eu não vou levar o Miguel. Não. Tchau, Miguel. com medo. Com medo do quê, rapaz? <risos> aí, com medo de espinho? O espinho não vai vir aqui pegar você, não. O espinho tá aí paradinho. Mas vai. Ai, que susto. Foi tirar o sapato, né? Agora eu vou desligar que eu não vou filmar o caminho de volta. Eu vou com Deus, ela fica com Deus. Olha como é que Deus entrança. Ele fica assim, olha, ele vai comigo. E ele não diminui. Agora tá na hora da gente ir embora. Pegar a turminha para ir embora para casa dar banho. Preparar a noite, que amanhã é domingo, que é em culto já cedo. Eles têm que estar na igreja às 7h15, dona Né. A escolinha das crianças começa às 7h30, certinho. É. Mãe, não gosto. Mãe, vem ver isso, mãe. O que é? É bom, né? É caminho É, pelo menos a gente procura dar o que é necessário. Depois o resto meu, vai. Ei, seu João! E a vaquinha lá, seu João? O detalhe começa com o então vamos embora, seu João. Certo. Já incomodamos demais por hoje. Deixar um pouquinho para outro dia. Ai, sim, é É, e é verdade, né? Tem tantas coisas que incomodam a gente. E Dona Nelly, fica daquele jeito que eu te falei, viu? Se precisar, é só ligar. Só tem meu número de telefone aí, só ligar. Uhum. Tá, bom? tá bom? Seu João, eu vou embora. Tá cedo, você tá falando assim, no coração, já vai tarde. Não. <risos> Eita, noivinho! <risos> o que você tá falando aí? A cana, né? Ela quer chupar cana, eu peguei a cana e ia descascar, e descascar em casa. Eu pego uma faca, mas não é. descaspa isso. Vamos, dá tchau, Dani. Tchau. Pede benção pra a avó? Deus abençoe. A vó branca pede bênção pra sua avó branca. Eu vou dar um abraço nela já. Olha lá o vô o vô João. Ó, pede bênção pra avó vó branca. Vem morar na capa tá porta. Vai, Jélia. Olha ah, o Miguel dando tchau pro. Tá, seu João. Tá coçando Tá aqui. Tá? Ele comeu. Tem que tomar uma de Dani Tá, aí dá um banho que adorme <risos> a noite aqui. Elisa, dá tchau pro vô, Pro vô João. Aqui, o outro voo aqui, o outro vô João. Vai com Deus, viu? Deus abençoe você, viu? Deus abençoe. Tchau. Filho. Vai com Deus, viu? Uh -huh. Deus abençoe. Obrigado, viu? Nada, imagina. Se quiser, não venho, viu? Senhor João, <fuss> obrigado por mim. Helena, dá tchau pro vô João. É <fusos> Essa aqui? Deus abençoe você. Hey, é Linha, né? Vamos? Deixa eu ver o a gente aprontou nessa. É, deixa a gente a gente tem tempo, tempo. Você em casa de novo, agora? É, almoçando É, mas é difícil Sai daqui a pé de, de madrugadinha e chega lá Ai. meu Deus. gente Pé. Não, eu dei pra ah, dona é. Nelly. Boa tarde, ah. Marcos.